Eu tenho falado pra tomar cuidado com a bolsa, né? Pois é, hoje pela manhã a bolsa brasileira até que ensaiou um movimento de alta, chegando até a retomar o patamar dos 100 mil pontos mas infelizmente na parte da tarde a coisa virou e a bolsa acabou fechando de em queda o Ibovespa que é o principal índice acionário brasileiro fechou em baixa de 0,34% aos 99.468 pontos pressionada especialmente pelo vencimento de opções dessa segunda-feira e também pelas incertezas de que o banco central dos estados unidos o fed vai ou não continuar a redução dos juros Aliás, hoje à tarde, o presidente norte americano, Donald Trump, voltou a atacar fortemente o Federal Reserve e pediu um corte de um ponto percentual nos juros. E aí, será que essa pressão toda vai surtir algum efeito ou vai piorar ainda mais a situação? Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? De resto, continua tudo a mesma coisa. As tensões sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China que podem até beneficiar a exportação de alguns produtos brasileiros como a soja com os sinais de desaceleração global na economia que aí vai ferrar todo mundo mesmo sem distinção e a instabilidade econômica na nossa vizinha Argentina que nesse final de semana teve a renúncia de seu ministro da fazenda e o provável futuro presidente argentino Alberto Fernandes dizendo que o acordo firmado com o FMI seria impossível de ser cumprido ou seja possibilidade de moratória cada vez maior e essa turbulência toda acabou contribuindo também para mais um dia de forte desvalorização do real com o dólar terminando o dia negociado aos R$ reais e centavos para os próximos dias a dica é continuar de olho nos tweets do doido trump e nas negociações comerciais entre os estados unidos e china e por aqui no andamento da reforma da previdência no senado